Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Que Ele Cresça do Degmar Marx, ok? Então, música aqui em Ré maior, né? E é uma música muito bonita de tocar, de louvar, eu particularmente gosto muito, tá bom? É, antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e escreve aí embaixo aí de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? E aí depois, aí no final do vídeo, eu explico para vocês como é que você faz para se tornar meu aluno e também para patrocinar um tutorial. Vamos lá, então? Introdução vai ser os acordes, né? Vão ser os acordes de Ré, tá? Aí vai ser esse Ré aqui, ó, que é o Ré-Sus-2, ok? Depois o Ré-Sus-4, tá? Três acordes, ó. Aí, normalmente, faz aqui, ó. Tá vendo que tô pegando duas notas aqui, tá? Ó. Depois aqui, ó. Aí você segura aqui, ó. De novo, ó. Ré. Ré sus 2. Ré sus 4. Segura o ré Essa aqui é a introdução, bem facinho, tá? Vamos agora para a parte cantada. A parte cantada vai ser ré, ré com quarto, né? O Ré e Ré com quarto. Então, ó, mais... D, G. Ti. Aí agora vai ser Si menor e menos de Mi. Mesmo ritmo, tá vendo? Lá e menos de Mi Sol. Si menor e menos de Mi. Assim, imagina que você não quer fazer esse ritmo, tá? Você pode não querer fazer ele, então a gente poderia também fazer uma coisa mais dedilhada, né? Pode ser assim, ó. Pode fazer o ré com o quarto aqui, ó. De novo, devagar, ó. Aí vai pular, ó. Pro Sol aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Então agora eu vou fazer só com os acordes parados, né? Pra gente dar uma revisada, então, ó. Ré com quarta. O bom é você fazer assim, tá? Sem a quinta, tá? Você já tá pondo quinta aqui, ó. Então, ó. Mais de Ti. Tá? Ré com quarta, né? Ré sus quatro e Ré com quarta é o mesmo acorde, tá? Mais de Ti. Aí agora, Si menor. E menos de mim. Lá. E menos de mim. Sol. Aí repete e menos de mim si menor lá e menos de mim sol beleza repetiu mais de ti de novo tudo mais menos de mim você vai para parte do que ele cresça que é mi menor que ele cresça que eu diminua sol que ele apareça si menor que eu me constranja lá a sua glória, Mi menor, e todo o seu amor, Sol, infinita humildade, Si menor, servo de todos os irmãos, Lá maior. Isso aqui tá que Ele cresça, que eu não quero cantar, mas vamos lá: que Ele cresça que eu diminua, que Ele apareça que eu me constrangue. tá tá vendo que ele cresça que ele diminua que ele apareça sempre a mesma sequência é uma música pequena simples de tocar mas porém linda né eu particularmente como já disse no começo do tutorial gosto muito desse louvor mesmo tá então como eu já tinha um vídeo bem velho aqui no canal eu decidi refazer esse tutorial tá não tem mistério tá é só isso aqui é, se você quiser se tornar aluno né o link está aí na descrição do vídeo tá então, você pode acessar o link aí, você vai ser meu aluno VIP, vai ter suporte diretamente comigo, assim como o Edson teve hoje, é, eu gravei vídeo pra ele, tudo mostrando o ritmo que ele precisava da música que ele vai tocar na igreja, tá? Então, assim é o grupo VIP, tá? Quem é aluno VIP tem sim é, esse acesso pra falar comigo, tá bom? E se você quer ter esse acesso e tudo mais, entra aí no link, faz sua matrícula, tá bom? A outra informação é ou melhor, é né, a informação é né, o tutorial patrocinado, o que é o patrocinado, tá, você me chama, tá, no WhatsApp, é... no site tem WhatsApp, também posso deixar aí na descrição do vídeo, mas esse WhatsApp não é para você ficar pedindo <risos> um monte de coisa para mim, tá, o WhatsApp que eu uso para dar suporte pro curso, e aí você vai falar assim, ó, oh, eu tô precisando de uma música tal, como que funciona? Você vai fazer uma doação para mim, um patrocínio, entre 30 e 50 reais, tá, e vai me mandar a música, e eu vou fazer o tutorial para você, e dedicar esse tutorial para você, esse tutorial aqui é patrocinado pelo fulano de tal e tal, beleza? É assim que vai funcionar, a única coisa é que eu preciso primeiro saber qual é a música, para ver se é possível fazer o tutorial, porque tem música que não dá para fazer tutorial, às vezes a música é muito complexa, muito difícil, e aí acaba que ninguém consegue tocar a música, nem mesmo a pessoa que pede, tá bom? Então assim, vai me chamar, vai falar comigo, tá? Para fazer dessa música, eu vou falar, dá para fazer. Você pode escolher o tom também, tá? Eu vou fazer no tom que você precisar, postar aqui no canal, dedicado para você que patrocinou o tutorial, tá bom? Um abraço para vocês, gente, e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau.